Olá, este é o programa Trabalho em Revista do Tribunal Regional do Trabalho, aqui de Mato Grosso. Veja nesta edição. Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos. Ela também aborda questões trabalhistas. A grande importância da declaração é que ela dá base para as constituições dos países democráticos no mundo inteiro. Em estúdio, vamos falar de um assunto bastante sério, o desafio de erradicar o trabalho escravo.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 Dia 10 de dezembro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos. O documento é um marco na luta por mais liberdade e igualdade. Muita gente não sabe, mas ela também trata de questões trabalhistas. Quando se fala em direitos humanos, muitos associam a defesa de criminosos. É controvérsia, né? Tem gente que defende os bandidos e tem gente que não defende. Eu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 Isso quer dizer que os direitos não são absolutos de uma pessoa, de um grupo, mas são de todos, de todos e todas. Você sabia que mentir no processo é crime e que isso pode trazer consequências graves? Foi exatamente o que ocorreu com uma trabalhadora de Alta Araguaia, na região sudeste do estado. Os detalhes quem traz para a gente é a Sinara Álvares. administrativa de Alto Araguaia foi condenada a pagar multa por litigância de má-fé após mentir para a justiça. A trabalhadora foi dispensada por justa causa pela empresa onde atuava. Ela foi acusada de furtar o cartão alimentação de um colega. Ela tentou reverter a penalidade na justiça do trabalho. No processo, disse que foi injustiçada, por isso, pedia ainda uma indenização por danos morais. Ao ser acionada, a empresa apresentou um vídeo com as imagens do circuito interno de segurança do mercado, onde a ex-trabalhadora usava o cartão furtado. Com isso, junto com outros dados fornecidos pelo mercado, ficou constatado o crime. A juíza analisou o caso e ela foi condenada a pagar multa por litigância de má-fé. Reconhecimento, o TRT de Mato Grosso recebe selo ouro no Prêmio Justiça em Números. Veja agora no Giro da Semana.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 E no quadro Tome Nota, você confere tudo o que precisa saber sobre as férias. Quatro coisas que você deveria saber sobre férias. Depois de um ano trabalhando na mesma empresa, você ganha o direito de tirar 30 dias de férias nos próximos 12 meses. Se o descanso não for concedido nesse prazo, chamado de período concessivo, o empregador precisa pagar as férias em dobro. A época da concessão das férias fica a critério do que for melhor para o empregador. A única exceção são os estudantes com menos de 18 anos que podem tirar os 30 dias no mesmo período das férias escolares. O empregado, se quiser, pode vender um terço das férias ao empregador, mas o patrão só é obrigado a comprar essas horas se for avisado com pelo menos 15 dias de antecedência. E atenção! Se o empregado faltar ao serviço sem justificativa, perde parte das férias. Se tiver entre 6 e 14 faltas, perde 6 dias. Se for entre 15 e 23, perde perde 12 dias, entre 24 e 32 vezes, perde 18 dias, e se faltar mais de 32 vezes, perde as férias inteiras. E essas foram as 4 dicas de hoje. Se quer acompanhar mais vídeos como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. TST Tube é a justiça do trabalho, sempre com você! Mato Grosso ainda é destaque em um assunto muito grave, que são os casos de trabalho análogo ao escravo. Quem comenta sobre isso é a entrevistada desta edição, a procuradora do trabalho Liz Sobral. Não saia daí, que é no próximo bloco.